Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o Exercism. deixa eu compartilhar aqui a tela, esse aqui, que é esse site aqui, está em exorcism.org, é, deixa eu entrar aqui no... Claro, como a maioria dos sites você precisa antes criar uma conta, eu criei essa conta aqui somente para demonstrações, Adolfo NT 2 e dá para criar uma conta associada com o GitHub. Se você já tiver uma conta no GitHub, você simplesmente cria uma conta baseada na sua conta no, no GitHub. Aí você vai aqui em trilhas, você pode escolher a trilha da linguagem de programação que você quer aprender. Então, por exemplo, eu já estou aqui em elixir, mas tem todas essas outras linguagens. Olha aqui, ó, tem Groove, Fortran, NIM, OCaml, PureScript, Python, algumas... Tem esse learning mode aqui, que são alguns recursos um pouco mais avançados. O LX tem learning mode. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, eu já fiz esse aqui, o Hello World, esse aqui o lasanha. Claro, os por enquanto, pelo menos, está tudo em inglês. Então, você tem que ler a descrição em inglês. Se tiver alguma dúvida, você pode... É colocar no Google Translate, aí é que ele está dizendo que, olha, você, para quem conhece a LX, né, vai ver que isso aqui, é, ele está dizendo que você vai ter que implementar um, uma função chamada expected minutes innoven no módulo lasanha, que vai ter que retornar 40. E você não precisa instalar nem o exercism nem o LX na sua máquina, você pode fazer tudo no browser. Então, olha, eu já tinha feito aqui esse expected minutes in oven, é uma função que retorna 40. Uh, eu já já fiz, aí eu já passei no teste e ele disse: ó, primeira tarefa está ok. Agora você tem que fazer uma segunda tarefa que é, é remaining minutes in oven. Remaining, opa, remaining Minutes Innoven, você tem que pegar o... Ah, tem que receber alguma coisa. Minutes, e tem que pegar o Expect... O, o problema quando você faz no browser é que você não tem o AutoComplete. Mas você pega aqui, por exemplo, Expected Minutes Innoven, menos 40. Vamos ver, vou rodar os testes. Ver se passa... Uh, 25 seria... Ah, não, é o contrário. 40, 25, 15... Não, tá certo. Por que que... Teste. É, é melhor eu voltar nas instruções, que eu não, não li direito. Então, de volta ao exercício, uh, se ele receber 30, ele retorna 10. Então, 40 menos 30 é 10. Tá certo. Deveria ser isso aqui. Remaining minutes. Será que eu copiei errado aqui? At de novo, menos minutes. Ah, eu acho que eu tinha colocado 40, né? Então, é menos minutes. Pronto. Passei na tarefa 2. Terceiro. Coloco aqui, preparation time in minutes. O que, é que ele recebe como parâmetro? Preparation time in minutes 1. Um. Ele não tem a explicação, tenho que voltar lá no e ver aqui. Preparation time in minutes takes the number... Of, ah, é camadas. Uh, para cada camada... Então, é aqui, layers. Retorna dois vezes layers. Aqui faltou um espaço, aqui faltou um espaço. Ok, passou. E por último... Não, não, é o penúltimo. Então, colete total working time. Um... 30, 32 O que é que ele está pedindo aqui? Ah, é o número de camadas e segundo argumento é o número de minutos ah, Ok Deixa eu ver então F Layers e Minutes é uma função que vai usar as duas funções anteriores. Então, ele vai pegar o. Preparation time e vai somar com. Eu estou entendendo que é isso aqui. Se não for, essa é a vantagem do, do exercício. vai dar erro nos testes. E o Total work não total com é a último Not, a notification that ah, é só uma função que que faz ding death alarm você pode se é uma função tão simples você pode fazer assim né o ding. Opa. Ah, ele ele tinha falhado aqui. Um e trinta é trinta e dois. O meu ele deu doze. Por quê? Deixa eu reler aqui. Eu fiz essa isso aqui faz muito tempo. Dois argumentos, o primeiro argumento é o número de camadas e o segundo argumento é o número de minutos que está no forno. A função deve retornar quantos minutos no total você já trabalhou e cozinhando a lasanha. Então não é, eu acho que é 40 menos isso, deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, e o ding também funcionou. Pronto. Provavelmente não está perfeito isso aqui, mas o que é o mais importante? É o seguinte, depois que você faz isso, você pode clicar aqui no Request Mentoring, e aí você clica aqui nessa seta, e ele te dá um link, esse link você pode mandar para para alguém que seja mentor, mentora no Exercism e essa pessoa pode te avaliar, pode avaliar o seu código e dizer o que é que acha. Ou você pode ir direto aqui, request mentoring, e aí você vai... Um, vai escrever aqui o que é que você espera desse mentor, dessa mentora, e aí entra no... Aí você recebe uma mentoria de alguém do, do Exercism mesmo, de algum dos milhares, milhares não sei não, mas dezenas de voluntários que tem aqui no Exercism. É isso, espero que tenha ficado claro que dá para usar o Exercism sem ter o Elixir, o Erlang, não sei outras linguagens, mas eu imagino quase todas as linguagens você consiga usar sem ter esses, esses softwares instalados. Dá para instalar também, mas aí se você for, se você instalar o LX e for rodar na sua máquina, você vai ter que instalar também o exercisen para linha de comando que tem aqui também, você consegue baixar nesse site. Um grande abraço.